Olá, Santelha Divina, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Fuscan. Gente, que bom que olha quem eu tenho aqui hoje, ah, a nossa querida Carla Pontual. Seja bem-vinda, minha irmã, irmãzona do coração. <risos> gratidão, minha irmã, gratidão, salve sua luz, salve esse portal lindo de informação que você traz, tanto amor, tanta luz. Me sinto muito acolhida aqui, é sempre uma honra estar aqui com você, dividindo esse espaço. E é assim, né gente, é assim que a gente se sente aqui, quando toda vez que a Carla vem aqui, nossa, eu me sinto tão à vontade, é tão bom ter essa mulher aqui. Ela uhum. tem tanta informação, gente, para trazer para gente, que olha, eu saio daqui renovada. E eu tenho certeza que você também que chegou aqui agora com a gente nesta live, sente essa mesma renovação quando nós trazemos a nossa Carlinha aqui para compartilhar com a gente os seus conhecimentos, as suas experiências, que é tudo muito é incrível como que ela passa, né? Você vai passando de uma forma muito intuída, né? É Vamos dizer assim, e hoje... Muito importante, numa ocasião muito importante, nós vamos falar sobre esse chamado. Ela passou para mim na semana, Gleide. Eu sinto Gaia tá querendo nos dizer alguma coisa. Eu tô recebendo muitas energias, muitas informações e eu preciso passar. E eu pensei, mas qual o tema que a gente vai dar, né? E ela também. Eu falei, pronto, chamado de Gaia. <risos> Não é? aí, o chama... E foi assim, questão de cinco minutos O chamado de Gaia Vamos lá, gente Gente, olha Um convite a vocês Quer uma medicina aí na sua casa agora? Busque seu copo com água Vai lá, busque seu copinho com água Coloque ele aí do seu ladinho tá? Entre em conexão tá porque nesse momento é necessário que você respire relaxe e receba as energias que vão fluir agora neste momento tá com certeza nós não estamos sozinhos tá fluindo a gente sente a energia e eu vou deixar a Carlinha começar a falar para gente por que que ela se inspirou de onde veio a inspiração para ela falar sobre o chamado de da, de Gaia, né? o chamado da Mãe Terra. Vamos lá, Carlinha? Sim. Primeiro, quero dar boa noite a todos. É... Salve a luz e o amor que vocês são. Eu passei uma semana muito forte em termos de conexões. Uhum. Eu conectei com a Mãe Terra e senti a Mãe Terra é muito entristecida por todos esses processos que estão acontecendo ao mesmo tempo. A Mãe Terra, ela ela sente cada um de nós como um filho, então não é fácil para uma mãe né, estar tá passando por esse processo. Não é um processo que vem do coração dela, pelo coração de Gaia todos os processos seriam muito é, lentos, passo a passo, mas é, com menos sofrimento, mas uma das mensagens que ela traz para todos é que nós estamos provocando esses abalos. Uhum. É, isso não é um abalo provocado por mãos malignas, não é provocado por governos secretos, isso são emoções que estão em desequilíbrio. Nós estamos num momento muito, muito delicado, complicado. Eu sempre abro as cartas, para ter essa comunicação mais firme. Também entender, através dos oráculos, aquela mensagem que Mãe Terra queria passar. Então, eu sinto, quando eu abro o meu jogo, que a primeira runa que aparece é Nautiz, e essa é uma runa de medo, sofrimento, é, desamparo, a gente não entendendo direito o que está acontecendo, não conseguindo exatamente, às vezes, saber a nossa direção, mas isso pode estar acontecendo de uma forma mais intensa em alguns, de forma mais leve em outros, isso pode estar paralisando algumas pessoas e pode estar é, é, não só estagnando, mas impedindo que as pessoas se movam como, como, se, que, como se elas quisessem de alguma forma se proteger de alguma coisa que elas sentem que está fazendo mal vibracionalmente. Mas é a energia do coletivo é a energia do planeta. A gente não pode esquecer que por baixo dessa roupa biológica nós somos seres eletromagnéticos. Então, pensamentos, sentimentos, de uma forma coletiva, eles fazem um, um quantum energético e isso desestabiliza. É, eu acho que vocês já sabem disso, mas um exemplo é quando você entra num lugar e tem uma pessoa que está que com raiva, gritando com a outra pessoa. O que, é que a gente sente? eu sinto medo, eu não gosto de ver pessoas gritando, não gosto de ver pessoas alteradas, em mim vem umas ondas assim, o meu corpo, às vezes, dependendo do grito, ele até treme. Então, assim, o que acontece quando você está num lugar e tem uma pessoa que é deprimida? Ela faz aquele ambiente baixar de vibração. O que acontece quando você está numa fila de padaria e alguém solta uma gargalhada, daquela que você não tava nem tão feliz, mas a gargalhada, ela te contamina, de uma forma tão incrível que você até ri, você não sabe nem do que você está rindo, mas você está rindo da vibração. Então, assim, temos que entender o universo e a nós mesmos como vibração. Uhum. Né? E temos que entender que nós temos uma certa ou bastante responsabilidade com essa vibração, porque essa vibração provoca é, alterações no corpo da nossa mãe Gaia. É, ela pede para que a gente observe toda a vida né, que está à nossa volta, os raios de sol, o céu, as estrelas, Pede é para que a gente observe cada planta, cada cristal, cada mineral, cada pedra, como um ser vivo, como um filho dela, como nossos irmãos, como parte do nosso processo ascensional, que muitos já sabem aqui também que começamos esse processo no reino elemental. Então, tudo que nós vemos, existe uma essência que anima aquilo. Na beira do mar, nós temos naquela espuma que fica na beira da praia, os bebês d'água, e são elementais incríveis. Mas, no fundo, nas profundezas, nós temos os elementais que nós conhecemos como sereias, tritão e outros seres. E eles existem de verdade. Eles fazem sustentação para que a vida aconteça E para que a gente exista, não basta só ter uma alma, não basta só ter um corpo. A gente precisa de um elemental que faça essa nutrição do prana, da vida, através do sol, para os nossos corpos, para dar essa sustentação. Então, toda a vida é sustentada por um elemental. Eu tive o prazer de ver o elemental de uma árvore naquela cidade de Mauá, é, no Rio de Janeiro. Ali próximo tem um espaço chamado Vale do Alcantilado. É um espaço privado, mas são nove cachoeiras, da mais baixa à mais alta. Então, você vai percorrendo uma trilha linda, porque ela é selvagem, mas, ao mesmo tempo, ela é toda linda. Carla, minha tem flor. Outra... Eu acho Carlinha, que... minha flor. É cinco e meia, seis horas da tarde. Cala? ela pode acampar também, se você quiser. Você pode ir de uma, dormir próximo de uma cachoeira. Levar um... Carla, eu não estou te ouvindo. O seu, o seu volume ficou baixo. Deixa eu ver se ficou baixo. Pessoal de casa, pode compartilhar comigo, por favor? Fala de novo, Carla, para eu ver. Ficou baixo também o seu som, de repente, ah. aqui no meu. Mas agora voltou. Agora voltou. É, agora, eu, vou aumentar, eu vou aumentar um pouco mais o meu volume aqui. Eu não sei, tá? Havendo alguma interferência, gente, pode ser muito bem das energias, tá? Eu senti isso agora. É, porque a energia tá muito forte aí, começa a oscilar um pouco aqui entre os volumes, mas tá tudo certo. Vamos continuar. E quando a gente começa a falar sobre o reino elemental, quando a gente começa a falar sobre esses seres, eles ganham atividade então eles interferem né, de alguma forma em toda essa parte também mais mais elétrica. É, eu estava dizendo que eu tive o prazer de ver uma deva, que é o espírito de uma árvore. Era uma Era um arbusto, não era nada muito grande, e por trás dele tinha um espectro de luz, assim, como se fosse uma aurora boreal, mas em tons brancos e cristalinos e cor de rosa, e é, eu vi o espírito que animava aquela árvore. Então, como eu sempre compartilho com vocês a experiência que eu vivo, e não aquilo que eu li num livro, aquilo que alguém falou, esperando que esse alguém que fale também tenha vivenciado isso, experimentado, eu posso trazer para vocês a informação que é real e toda a vida ela é sustentada por seres elementares. Então, é... É agora tarde. eu vou... É fantástico esses seres elementais, eles estão, eles vêm na minha vida, assim, de vez em quando eles aparecem, saem e agora eles estão voltando de novo. Eu cheguei a, a ter uma visão, a projeção, esta noite com uma senhora que conversa com seres elementais, sem eu nunca ter visto conversado com ela. E ela estava conversando comigo. Eu sinto que ela tem alguma coisa para me contar. Sim, é uma, aula muito, é uma aula muito esclarecedora, convive, deixa a nossa irmã falar, porque a gente precisa começar a entender que mesmo que a gente não enxergue determinadas coisas, não quer dizer que isso não existe. Né, eu costumo dizer que a gente não enxerga o vírus e a bactéria. É preciso um aparelho para enxergar isso, mas eles existem e eles nos matam, inclusive. Então, é, esse mundo invisível, esse mundo sutil, esse mundo pelo qual nós evoluímos depois que saímos da fonte criadora de toda a vida e ganhamos esses espaços, né, essas experiências para ir aprimorando, para ir crescendo, para ir evoluindo, é, é, nos preenchendo de informação do todo, nós passamos por várias etapas. Então, assim, nós temos os elementais da Terra, que são os primeiros elementais, a primeira experiência a Terra, o que a gente chama de gnomos, o que a gente chama de fadas, mesmo que elas voem, elas são elementais da primeira dimensão da do reino da Terra. A gente tem as Ondinas, que são um dos seres elementais, que também tem os bebês d'água, também tem as sereias, também tem, são grupos, são grupos de elementais. A gente escuta mais um ou outro, como gnomo, fada, sereia, mas, na verdade, é uma multiplicidade de seres que estão aí sustentando a vida. Depois a gente passa para o reino, é, também tem o reino do fogo, das salamandras, e a gente consegue enxergar isso quando a gente acende uma fogueira, a gente consegue ver através de símbolos, elas são triangulares e elas ficam, às vezes, nas pontas das labaredas. Como elas são triangulares e as pontas, a gente tem uma impressão meio demoníaca do fogo. Então, viram vira uma coisa que na nossa mente pode ser uma coisa negativada, esquisita, escura, mas a gente tem que se acostumar que cada ser elemental ele tem o seu jeitinho e a sua forma. E o Walt Disney, ele desenhou de forma muito poética todos esses seres. Então, na hora que nós, é, na hora que nós confrontamos com esses seres, é, a gente vê que eles são diferentes daquilo que a gente imaginava. Tem, tem sim aquele filme, não sei se chama Fantasia, ou alguma coisa assim, onde toda a terra é devastada pela, pelo fogo. Né? e depois e, e depois vem os outros elementais trazendo vida novamente que é a coisa mais linda é bem lembrado o, no universo tudo está em constante transformação né minha flor no universo a união dos elementos ele vai fazendo a vida é, transformar finaliza aquele aspecto de vida e ela se renova e ela precisa se renovar hoje em dia a gente vê que a gente tem muitas plantas que ganharam tons vermelhos nas suas folhas, porque elas precisam absorver, sobreviver melhor com essa radiação uhum. que nós nós sofremos agora. Então, é natural né que isso tudo se transforme. O último grau de evolução nosso é no reino dos silfos, no reino do ar. Então, assim, a ciência é a última graduação. A partir daí, nós seremos animados numa pedrinha, num cristal, nós seremos animados numa numa flor. Então, é, depois seremos um, um, um formato que a gente chama de animal, depois somos esse formato mais pensante, que a gente aqui chama de ominal, mas existem muitas outras formas já pensantes, quando o nosso cérebro, nossas conexões elas já estão mais avançadas, então a gente vai absorvendo mais nós estamos agora no plano da consciência, porque os outros reinos, eles têm consciência, mas eles não pensam, eles não têm o pensamento conectado, nós, como seres humanos, os animais também não pensam, eles têm instinto, eles têm, sim, uma inteligência, mas, e têm os corpos que nós temos, os quatro, mas eles não pensam, então, quando a gente fica em pé, a gente pensa. Então, o que é que mãe terra pede aos filhos que pensam? É... Eu trouxe muitos recados lindos é, para vocês. O primeiro deles é para as mulheres, o Feminino Sagrado, foi a primeira carta que apareceu na minha na minha mesa. Essa é Laguz, é uma runa que fala da mulher, ela fala do Feminino Sagrado, ela fala das nossas águas, fala das nossas emoções. Um dos primeiros recados das águas para vocês é que aquelas sacerdotisas, as mães, as cuidadoras, as que estão fazendo do seu corpo um templo da sua vida sagrada na oração, no trabalho, no bem-estar, no amor ao próximo, no acolhimento, vão receber muitas vitórias. Mãe Terra está muito feliz. Então, irmãs, deusas, parabéns. Parabéns a todas vocês. Apesar das dificuldades que estamos tendo, Mãe Terra ela manda, assim, um lindo abraço de muita luz e de muito amor, dizendo que vocês são muito guerreiras, vocês são muito fortes, vocês representam a essência dela aqui na Terra. Então, para as sacerdotisas, especialmente, é, parabéns pelas suas mesas. Hoje a mesa radiônica está muito forte aqui, por causa da energia. É, então, continuem trabalhando, continuem o processo. É, o, utilizem o feminino, o, o masculino sagrado de vocês Para que vocês possam batalhar o bom combate E o bom combate nesse momento é ter calma, paciência e resiliência E continuar trabalhando Porque a vontade de desistir, ela vai chegar Deve ter muita gente aqui nesse espaço Muita gente que vai chegar e tá com essa energia de nautismo uma energia de medo, um pouco inconformado, um pouco confuso, não está sabendo como lidar. A gente tem a sensação de que a gente nada, nada, nada, e não chega na praia. A gente tem a sensação de que a gente trabalha muito e nada muda ao nosso redor. Mas ela vem falando que isso não é verdade, que internamente, dentro de cada um, muitas modificações estão acontecendo. E essa modificação interna que vai fazer com que nós passemos dessa fase tridimensional para uma fase mais quarta dimensão com consciência de quinta. Então, o trabalho não está sendo em vão. Mesmo que você não esteja vendo o resultado coletivamente, individualmente, vocês especialmente, nós, mulheres, deusas, trazemos essa essência da mãe divina dentro de nós, com a capacidade de perdoar, com a capacidade de criar um mundo novo, nós estamos de parabéns. <risos> Gente, que lindo. Estou emocionada. Menina, que coisa linda. É isso mesmo. É isso mesmo. Acho que veio exatamente né o que nós precisamos ouvir né para poder motivar. Né? Porque eu Sim. sei que as lutas são muitas, né, mas nós precisamos perseverar é nesse momento que a gente coloca plurim, a, a, que a gente coloca em prática tudo aquilo que nós aprendemos e continuamos aprendendo e vamos aprender, né? Então é muita gratidão, Carla, muita gratidão mesmo. Carla, você quando, pode falar. Para os meninos, eu tenho um puxãozinho de orelha. Não para todos, é claro, porque muitos eu quero que vocês entendam assim que é só uma forma, não existe separação meninos e meninas, energia negativa e positiva, não existe. É só uma forma da gente entender melhor aqui, né? É, é a nossa essência. Na verdade, todos nós trazemos o feminino e o masculino. Então, o feminino é a nossa intuição, nosso feminino sagrado é a nossa intuição e o nosso masculino sagrado é a nossa consciência. Então, todos nós, estando em corpos masculinos ou femininos ou em transição, somos essencialmente essa energia feminina e masculina que deve ser harmonizada. Olha que coisa linda. Elas saíram juntas no meu jogo, o masculino e o feminino. Então, ele vem tá pedindo integração, integração da intuição com a consciência. E exatamente essas palavras que você acabou de falar, minha flor. Esse é o momento de pôr em prática. Uhum. Os meninos, ou a gente, o nosso potencial masculino, que às vezes sai da mente sagrada e entra no cérebro, que o cérebro está comandado pelo sistema, ele está trazendo esse medo. Então, é importante que a gente saia da vibração do cérebro e a gente entre, entre na vibração da consciência. Todos nós já atingimos um nível mínimo de consciência, para saber o que é, que é certo, o que é, que é errado, o que é, que é positivo, o que é, que é negativo. Muitos irmãos falando de alimentação, muitos irmãos falando de consciência, muitos irmãos falando de muitas coisas. Mas aqui o jogo pede especialmente ao masculino que tenha calma, que lute o bom combate, que procure é, acalmar essa raiva interior, essa violência interior. Agora o planetinha Marte, ele vai começar a andar novamente de forma positiva no céu, é só para explicar. Ele estava parado, retrógrado, e agora ele vai se movimentar. Marte vai trazer para gente o impulso de continuar guerreando, no bom sentido da palavra, é, é, buscando nossos sonhos, buscando nossas é, é, nossas é, nossas metas é, Marte vai ajudar a gente sair desse estado de cansaço e peso que eu acredito que muitos estão sentindo. Uma certa procrastinação, uma certa dificuldade de caminhar, de fazer a coisa acontecer. Então a gente sente como se fosse duplamente pesado, muitas vezes a gente procrastina, a gente não consegue se mexer. E aqui Marte, agora, ele começa a caminhar de forma positiva. Então a gente vai ficar mais animado. Mercúrio, o, o, o Mercúrio também, que fala da nossa linguagem, ele também estava no movimento retrógrado e agora ele também começa a expandir. Então, a nossa comunicação, a nossa fala, a nossa expressão vão estar muito em alta. O que é que nós temos que fazer? Tomar muito cuidado como nós nos expressamos. É importante não agressividade, é importante não querer convencer ninguém, é importante fazer o seu próprio trabalho interior. Então, o grande momento agora é de fazer essa essa busca no coração de o que é que a minha intuição o que é que meu ser para onde a minha alma está me chamando porque ela me deu aqui o recado do positivo e do negativo me deu a, do, do masculino e do feminino ela me deu a água e me deu o fogo então assim o fogo é uma energia que se a gente não usar com discernimento ele queima ele destrói né mesmo que você reconstrua depois é uma energia muito complicada. Se você cria uma confusão com alguém, bate em alguém, olha o nó que você cria, é energético, lá na frente, aquilo vai ter que ser resolvido em qualquer hora. Então, é muito importante que a gente mantenha as nossas águas, as nossas emoções em equilíbrio. Se a gente sente que a gente está muito no fundo das águas, com uma sensação de, de depressão, com a sensação de tristeza assim muito grande, usem as ferramentas que nós temos hoje Procurem, procurem sair dessa situação. Claro que todo mundo pode sair sozinho. Isso aqui não é uma propaganda, um comércio, de, de é, uma propaganda do nosso trabalho. Mas nós, facilitadoras, né, nesse universo, facilitando a conexão com o divino, facilitando a harmonização das energias, busquem, busquem as ferramentas que vocês acham que são necessárias ferramentas psicológicas, ferramentas radiônicas, ferramentas sonoras, nós temos muitas ferramentas, eu sempre chego nesse ponto aqui, porque é como ficar repetindo né, a mesma coisa, é meio chato ficar ouvindo isso, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, de uma forma geral, não estamos praticando os ensinamentos que nós é, temos já, como você estava falando, é momento de praticar esse conhecimento todo. É momento de todos, porque agora é mais coletivo. Agora é a energia da Terra. Feu, ela veio os quatro, é nos cinco elementos, coisa mais linda. Então, assim, o elemento Terra, ele pede é, firmeza nos nossos passos. Ele pede é, coragem para que a gente avance faça o novo, libere a energia do velho, precisamos liberar as velhas energias, precisamos fazer dentro de nossas casas, todos nós, uma revisão de tudo aquilo que não nos serve mais no nosso guarda-roupa, porque muitas pessoas ficam esperando que a gente faça uma coisa tipo muito incrível, ah, a saída é uma mágica, ah, a saída é uma transcendência maravilhosa, não, são pequenos movimentos, você vai fazendo pequenos movimentos, você vai harmonizando sua casa, uma casa bagunçada e suja, Traz elementos energéticos negativados, sujos. Então, não deixam que as suas emoções fluam. Aquele quarto bagunçado, aquela coisa desorganizada. Então, assim, é muito importante partir é, do princípio. O princípio é organização e limpeza. Não precisa ser chique, não precisa ser luxuoso, não precisa ser incrível, não precisa ser de cinema. Mas tem que ser limpo e tem que ser organizado. Então, assim, coisas quebradas coisas que não funcionam mais, coisas que já foram coladas, coisas que vocês sentem que vocês ganharam de presente e não tem mais energia, porque essa é uma hora de liberação. Então, a gente libera. Outra comunicação muito importante que ela trouxe aqui foi em termos assim de grupos, de grupos que falam, é, que falam muitas coisas, de, de, de programas que nós assistimos, de redes que nós entramos. Aqui ele me fala que tem muita gente envolvida numa rede, negativada muito grande, puxei outro baralho, o povo cigano vindo nos auxiliar também com as suas falas, o que nós precisamos fazer, nós precisamos nos esvencilhar dessa energia de urso, que é uma energia pesada, é uma energia de domínio, esse urso não é o nosso animal de poder, ele vem representando um arquétipo de aprisionamento aqui na densidade, então, nos aprisionamos na densidade, seja assistindo o Big Brother, seja focado no carnaval, porque aí a gente vai dar um monte de opinião, olha o corpo de fulana, olha a fantasia de ciclana, olha nananã, e a gente olhando para fora, a gente usando a crítica e o julgamento, a gente usando as palavras de uma forma negativa. Então, a gente ainda agindo errado. Não adianta estudar, ser a luz, saber todos os planetas onde são, saber todas as raças, todas as cores, saber uma física quântica, e você ser uma pessoa que não está tomando é, as decisões corretas, porque a carta do mestre é, indígena, ele sai aqui na mesa e ele vem pedindo para que a gente, quando a gente se encontrar em situações de escolha, quando a gente se encontrar em bifurcações, às vezes o nosso cérebro vai pedir para que a gente faça alguma coisa, porque ele está é, muito é, repetitivo, ele está padronizado a determinadas coisas, então é muito importante a gente romper padrões. Ah, eu não sei romper padrão. Entra na internet, tem um monte de gente ensinando como romper padrão. A gente precisa estudar, vão ter várias formas, várias técnicas, várias pessoas, mas assim, uma forma simples de enganar o cérebro é você, por exemplo, abrir a geladeira e você ir pegar alguma coisa, você pegar outra. E aí o seu cérebro vai... Hum? Porque você escolheu alguma consciência. Então escolha com a consciência. Na frente da geladeira, respire. Na frente da Netflix, respire. E sinta qual a série que eu vou ver, que filme eu vou me envolver, que é, é essa que eu estou me metendo. Eu estou nos grupos. O que, é que eu estou fazendo com esses grupos? Eu escuto muita fofocagem, eu falo muita coisa é uma energia negativa, as pessoas se reúnem para o ódio, elimine isso, Eliminem da vida de vocês, elimine esses, fa saibam fazer boas amizades. É, o Rapé, ele me deu essa esse conselho, essa orientação lá atrás, quando eu conheci, o Rapé foi o ser que eu encontrei, e trouxe essa palavra pela primeira vez na minha vida, a expansão de consciência, e trouxe essa... Esse, esse esse essa lucidez de que somos amor e luz, que somos uma centelha divina. Eu tive a honra de encontrar com esse ser por volta dos meus 29 anos de idade. E ele falava, cuidado com as amizades que você tem, cuidado com os grupos que você anda, porque os grupos que você escolhe fisicamente, você escolhe espiritualmente. Uhum. Então, aqui é como se nós estivéssemos sendo influenciados por várias energias e como se a gente não estivesse conseguindo nem saber quem de fato nós somos, o que é que está vibrando dentro de nós e o que é que estamos absorvendo de fora de nós. É claro que não tem como a gente é, evitar que vibrações passem por nós, mas nós podemos evitar que elas permaneçam em nós. A gente pode escolher, quebrar, liberar. Então, eu não vou mais assistir determinada coisa eu não vou escutar mais determinada coisa. Eu não vou mais fazer isso, porque eu sei que isso me faz mal. Então, assim, quais são os padrões, quais são os vícios que eu estou repetindo? O que, é que eu estou repetindo na minha vida? Por é que nada acontece? Então, vamos ter essa coragem, pegar essa energia toda né? que o universo está nos dando. Hoje, especialmente, nós vamos fazer um trabalho muito bonito. É... Eu não quero mudar de assunto tão rapidamente, mas é porque as energias ficam chegando e aí é, eles me pedem para redirecionar. É, aqui, é, hoje, nós vamos ter todas as energias da mata, todas as energias que eu fiz conexão essa semana, a Mãe Terra, os seres elementais, os nossos irmãos, pretos velhos, nossos irmãos, caboclos, o que caboclos, Sejam todos bem-vindos. Estou é, sentindo muita gente aqui na mesa já. E é um trabalho para auxiliar todos nós, a mim, a vocês, aqueles que vão pegar essa live em outro momento, vão assistir depois, não tem problema nenhum. Essa energia, ela é atemporal, ela fica, ela está impregnada no programa, ela está impregnada no portal de luz, somando com toda a luz que esse portal já produz, com toda a sua egrégora. Então, nós vamos trabalhar hoje Todas as questões psicológicas, tudo aquilo que está perturbando a gente. Essa é uma das funções dos nossos irmãos caboclos, é trabalhar toda essa questão nossa mental, né, liberando formas de pensamentos, liberando energias negativas, porque toda vez que nós insistimos num pensamento, ele vira um monstrinho. E é muito é muito complicado isso. E assim, é, você imagina todo mundo criando um monstrinho porque tem um medo, porque tem um. e aquilo fica agregado no nosso corpo. Então, quando a gente cria, quando a gente cria a partir do medo, é, a gente inevitavelmente vai criar uma forma pensamento negativada. Então, muitas pessoas querem retirar chip, muitas pessoas querem fazer apometria, muitas pessoas querem fazer muitas coisas, do... elas precisam, acredito eu. Muitos precisam, realmente. Mas o que nós precisamos, assim, de fato, é parar de nos assombrar. É parar de ficar criando né, todo esse medo. Vamos entender a passagem na Terra como uma experiência, amor. Isso é uma experiência. Vocês já foram fadinha, vocês já foram passarinho, vocês já foram uma nuvem, vocês já foram uma gota do oceano. É, agora, nós somos essa consciência que tem a oportunidade de conectar com a consciência maior. É, eu sei que muitos é, se frustram porque eles querem realizar aqueles sonhos práticos. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero estar aqui, estar ali, profissionalmente, socialmente, eu quero ter estrutura, poder, conforto, viagem, mas a escola terra é uma escolinha do ego, é uma escolinha da alma. Então, se nós estamos numa situação, onde, onde, se nós criamos uma situação através dessas formas de pensamento, através do nosso medo, através de escolhas do passado, né, através de energias que precisamos equilibrar, se nós estamos nesse lugar, vamos pedir, vamos pedir apoio aos nossos irmãos mestres ascensionados. Especialmente essa semana eu tive uma reconexão muito forte com o Mestre Pena Branca. Foi um mestre que apareceu para mim no meu aniversário. Eu estava no jardim, ajoelhada, fazendo uma oração, perguntando ao divino qual era a energia que esse o mestre que ia se conectar comigo, porque eu me sentia muito só. E eu atendia muitas pessoas, eu estava no trabalho de socorrista, meu telefone tocava toda hora, pessoas entrando em hospital, pessoas surtando, pessoas se suicidando, pessoas passando mal. E eu, ali, 24 horas pedi um apoio né, é, celeste para isso, e aí ele apareceu para mim. Era um ser é, como se fosse uma um corpo de luz verde, bem iluminado, bem forte, ele tinha um cocar branco luminoso que vinha de um lado do pé até o outro. Eu sabia quem ele era, mas ainda perguntei é, quem é você, mestre? Ele falou, eu sou o mestre Pena Branca. E... É, trabalhamos juntos durante um tempo, é, paramos um pouco esse tipo de trabalho, porque o meu corpo estava muito sobrecarregado já, é, eu não estava conseguindo dar conta, não estava conseguindo levantar, não estava conseguindo viver, então a gente acalmou um pouco esse trabalho, era muita sobrecarga, mas essa semana ele apareceu novamente, me dando uma ferramenta, então apareceu na minha vida uma mesa radiônica do mestre Pena Branca, dos curvas e essa sincronicidade da vida, né, fez com que eu reconectasse com esse ser e agora a gente vai continuar fazendo um trabalho, né, com o mestre pena branca através das mesas, através dos caboclos e hoje eles vieram voluntariamente se apresentar, fazer com vocês todo esse trabalho de uma forma coletiva e levar esses pensamentos mais grosseiros, de mais dor, de mais medo. É, de, de não saber a direção o caminho, porque nós colocamos uma espécie de capacete na nossa mente, uma espécie de venda nos nossos olhos, quem foi isso, quem fez isso fomos nós, porque não acreditamos na nossa alma, nós não acreditamos no impulso que a nossa alma pede, então a gente fica com medo do sistema, a gente fica com medo das transformações, a gente fica com medo das mudanças mas as mudanças vêm se a gente não muda o universo faz com que a gente mude. Olha o que está acontecendo com a Terra. A gente está em plena transição. A mudança vai acontecer, a gente querendo ou não. Então, não é hora de travar. É hora de fluir. Essa é a mensagem do, do, do elemento, né, do vento. Se apresenta aqui Raidô. Raidô, ela é o vento que faz a modificação de toda a vida. É aquele sopro que vai levando as areias do deserto, formando novas formas. É aquele sopro que vai levando as águas da chuva, colocando cada um num rio, em algum lugar ou na terra. Então, é importante que a gente entre nesse sopro da vida, que a gente flua. Muitas pessoas que estão lutando para crescer, para desenvolver, para prosperar, estão encontrando alguns desafios, fortaleçam na energia de Thor, insistam porque muitos estão quase alcançando o objetivo é como se isso pode vir de vários aspectos no campo físico ah eu estou quase conseguindo passar no concurso mas eu não consegui ainda mas eu quero eu desisto não não desista estude faça ah eu quero um, um, ter um sonho de montar alguma coisa mas eu não estou conseguindo não sei se desiste esse sonho se eu não desista passa vai em busca do seu sonho, é sua alma, ela está gritando aqui dentro. Porque mesmo que mesmo que o tempo físico que nós temos não seja um tempo para realizar, a nossa alma, ela ganha uma identidade e uma coragem que fica gravada no cosmo. O universo não gosta de gente morna, o universo gosta de almas corajosas, almas que desafiam, almas que confiam na divina presença que elas são, Embora a gente esteja num estágio aonde aqui a negatividade é muito grande Onde a dificuldade de realizar é grande Onde a dificuldade de crescer é grande Mas a gente está aqui por um, por um estágio, por uma escolinha A gente já conversou bastante sobre isso Então esse é o momento de... Sabe quando um grande mestre das artes marciais Ele treina todo o tempo E vai ter aquele momento aonde ele vai ter que lutar com a venda nos olhos então, ele não vai mais enxergar nada, mas ele vai, todo o conhecimento que ele adquiriu, toda a sabedoria, toda a conexão que ele tem com o todo, com os movimentos, com a energia, ele vai saber se conduzir. Então, se vier algum objeto de frente, ele vai saber é, se esquivar. Então, a gente tem que, nesse momento, entender que o que conta nessa realidade não é aquilo que sentimos através dos cinco sentidos, não é aquilo que nós vemos com o nosso olho a 10%, o cérebro a 10%, a ouvida a 10%. Existe um universo incrível, inclusive você. E a ciência já chegou a essa conclusão. Deus é não-matéria. Uma não-matéria inteligente. Uma não-matéria que eles não conseguem explicar. Mas uma não-matéria de onde toda a matéria saiu. Então, o que carregamos dentro de nós? é Essa não-matéria linda, criadora, co-criadora. Hoje, eu vou dar para vocês uma sugestão que o meu mestre Rapé me deu lá atrás sobre cocriação. Muita gente vendendo cursos, muita gente vendendo coisas caríssimas, eu não sou contra, eu acho que tudo quanto é aprendizado soma a nossa vida, mas o pulo do gato da cocriação, eu vou falar para vocês agora. Sonhem acordados. É assim que se cocria, é sonhando acordado. Não é, é usando só elementos, é cocriando, porque quando a gente sonha acordado, a gente está jogando para o universo aquilo que a gente quer viver. Então, a gente passa muito mais tempo preocupado em como a gente vai resolver os nossos problemas do que focando naquilo que a gente quer vivenciar. Então, o universo ele nos preenche de dificuldade. A gente tem que entender como é que o universo funciona. Então, assim, ele funciona através de sentimento, cocriação. Só que na vida é mais fácil você sentir raiva, você vê que raiva é um sentimento que se... Ele ele baixa, né? Raiva é um sentimento que incorpora e a gente sente ele com todas as células, né? assim O ódio é muito legítimo, como diz a minha filha nessa dimensão. É o sentimento mais legítimo que a gente tem aqui. Então, às vezes, é difícil a gente reunir essa energia de alegria de satisfação para que a gente coloque em o nosso sonho. Mas essa é a forma que vocês vão ter de realizar. Vocês não, todos nós, né? Porque às vezes eles falam e parece que eu estou livre desse aprendizado, mas na verdade eu não estou. Eu estou dentro do aprendizado, é só a voz que eles trazem para mim. Sonhe, sonhe acordado. Realize os seus sonhos de criança. Ah, eu estou muito velho para de determinados sonhos porque eu queria mudar, eu queria fazer. Mude faça, porque não é uma questão de realização só do aqui e do agora, é uma questão de realização da alma, daquela alma que se move, daquela alma que ainda sonha, porque o nosso corpo físico, ele pode ter determinada idade, mas a nossa essência, a, da a essência da maioria de vocês, é uma essência muito jovem, existe um caminho muito grande, eu sou uma alma velha, a Gleide também é uma velha alma, Aqui nós temos velhas almas. Isso não quer dizer que a gente não traga dentro de si essa criança interior divina que vai ser sempre lúdica, ela vai ser sempre sorridente, ela vai ser sempre confiante, ela vai ser sempre acolhado, acolhedora. O que faz uma criança, né? Coloque as suas crianças para fora. Imagina quando você era criança, você ia no pátiozinho da escola, você não discriminava os seus irmãozinhos por cor, pela roupa, pelo sapato, nem por nada. Nós nos juntávamos como criança e nós brincávamos. Não fazia diferença o nome de cada um. Não fazia diferença o que cada um tinha quando chegava em casa. Nós brincávamos sem diferença. Então, hoje, nos distanciamos muito, a nossa mente nos distanciou muito de tudo e ficamos com muito medo de tudo. Nós tomamos medo de uma pessoa porque ela traz uma tatuagem, temos medo de outra porque ela tem outra cor, ou temos medo de outra porque ela tem determinado pensamento. E aí nós vivemos no universo onde nós temos medo. E Mãe Terra peça, pede, não tenham medo. O povo cigano, e eles não vão trabalhar diretamente conosco hoje, mas eles entraram e dando uma colaboração, dizendo que a grande mudança, ela acontece a partir da chave do nosso coração. Olha que lindo. A mudança vem através da chave que nós temos e que nós podemos girar dentro do nosso coração, que é o amor. É o amor. Podemos emanar amor todo o tempo. Podemos... Amar não significa gostar de determinadas atitudes de determinadas pessoas. Amar e gostar são coisas diferentes. Você pode não gostar de muitas coisas e você tem o direito de não gostar. Mas amar é compreender que toda a vida é uma centelha divina desabrotando, desabrochando e se expandindo e crescendo nesse universo que mesmo aqueles que estão fazendo coisas horríveis agora são almas que ainda não encontraram a luz divina e ali na frente elas vão encontrar. Mãe Terra pede para que a gente observe todo o ciclo da vida. Ela pede para que a gente observe o nosso bebê que não tem capacidade de entender determinadas coisas até nossas crianças, mas a gente vai crescendo. E no que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. E isso acontece de forma espiritual também. Não é o nosso corpo que envelhece só e que amadurece é a nossa alma, é o nosso espírito. Então, nós estamos de uma certa perspectiva, numa espécie de febem, onde jovens almas, ainda inconscientes, ainda é, rebeldes, né? ainda muito selvagens, elas trazem né, esse medo, essa perspectiva, mas não tenham medo de realizar o sonho de vocês. Não tenham medo de pedir né, ao universo não tenho vergonha, não tenho essa falta de humildade de pedir ao irmão o auxílio, de pedir ao universo que nos preencha com essa luz. Hoje os nossos irmãos estão aqui para fazer esse trabalho de retirada de medo, essa retirada de confusão mental, pedindo para que cada um que aceite esse trabalho é, abra o seu coração. Aqui tem muitas pessoas que fizeram pactos muito... É, ainda estão muito conectadas com pactos do passado. Nós fazemos pactos com igreja, com religiões, em cada vez que a gente nasce numa cultura diferente. Então, a gente nasce lá na Arábia, é muçulmano, a gente nasce lá, não na sei aonde, a gente é hindu, a gente nasce não sei aonde, a gente é judeu, nasce não sei aonde, a gente é católico, é nananã, protestante. E aí, dependendo da cultura, dependendo do lugar, dependendo da situação, tudo isso é pacto tudo isso é aliança com seres que a gente não sabe quem são. Então, muitas vezes fizemos juras de amor, imagina que nós vivemos 100, 120 vidas, 200 vidas, no mínimo, porque aqui está entre 200 e 1.000, então você imagina que cada vida dessa que a gente encontrou alguém, a gente jurou uma espécie de amor, jurou uma espécie de fidelidade, a gente não sabe com que tipo de energia a gente estava lidando, então nós vamos aproveitar esse trabalho de hoje também, para quebrar com aqueles que querem todo tipo de pacto com energias negativas que não servem mais para o nosso bem mais elevado. Aqui vem Thor, né, representando o trovão, representando toda essa força divina de ancoramento, de coragem, de força. Então, nós hoje vamos ter uma um trabalho muito forte é, para aqueles que estão abertos a receber essa reciclagem, quem veio aqui muito lindamente também, foram os nossos irmãos galácticos na mesa. Eu também não contava com a, a presença deles aqui hoje, mas somos todos uma grande corrente de luz, né? Somos, estamos em todos os níveis vibracionais, então nós vamos trabalhar desde as energias dos cristais, né? Minha flor que nós temos na mesa hoje, né? Vamos trabalhar desde as energias dos cristais. <risos> Com as energias dos elementais, chamando todo o pessoal, e aqui também tendo o apoio dos nossos irmãos galácticos, que se apresentam no, no jogo, não só para a gente, mas dizendo que eles estão fazendo todo o possível para limpar a Mãe Terra. Isso aqui é, são eles, esse aqui é toda essa energia confusa e negativa de emoções, pensamentos e sentimentos que existem no corpo da Mãe Terra. Então, hoje a gente vai fazer esse trabalho de é, uma espécie de, de limpeza para que vocês se sintam mais fluidos, para que vocês tomem as rédeas da própria vida, para que vocês consigam vencer os desafios com sabedoria, porque Mãe Terra pede calma. Vamos respirar tranquilamente profundamente e conectar o nosso coração com as batidas do coração de Gaia. Gaia, ela, ela vivencia uma outra batida. Gaia tem um ritmo mais calmo de vida. A gente está muito imediatista tudo está muito rápido, uhum. Tudo tá, a gente quer conhecimento em 20 segundos, ali no TikTok, a gente quer remédios incríveis, a gente quer é, é tudo numa rapidez muito grande, e eles pedem calma, até porque não se pode fazer é, vamos imaginar assim uma pessoa que ela chega num hospital assim muito ferida ela vai ter que ser acolhida com um passo de cada vez não tem como você fazer tudo então assim às vezes as feridas são profundas às vezes os elos são, são muito cristalizados então isso é para explicar assim que não haverá nenhum milagre aqui haverá sim, uma corrente de irmãos é, de irmãos pretos velhos, que são aqueles irmãos que passaram experiências de escravidão muito forte e que aprenderam durante a experiência a amar é, os seus algozes, que aprenderam a orar pelos algozes e eles formaram uma linda egrégora de luz, uma das maiores que conhecemos é a Aruanda. Então, são seres altamente benevolentes e de alta luz são seres que nos resgatam nos abismos mais profundos, é, são seres que nos abençoam, que nos benzem. É, temos a turma dos caboclos também, que vão fazer toda essa limpeza psicológica. É, e vamos ter a presença de Mãe Gaia, porque hoje o trabalho vai ser ancorar né, no centro de Mãe Gaia, é, no centro, não, porque o centro ele é uma uma esfera, vamos dizer assim, de energética muito forte, mas nós vamos nos acomodar em camadas de Gaia, onde nós possamos fazer essa fusão com a Mangaia. Eu diria que todos estão à vontade para permitir esse trabalho ou não, não tem nada de mais se não quiser, mas para aqueles que sentem no coração essa conexão com Gaia. É, façam porque ancorar em Gaia, é, ser uma, fundir com a energia de Gaia, não significa ficar preso no planeta. Muitas pessoas não querem essa essa essa sintonia porque elas têm muito medo de ficarem presas de alguma forma a esse planeta, sendo que estão loucas de vontade de voltar para casa. É, eu diria a vocês, tenham calma, porque só vai voltar para casa assim quem me tirou 10 <risos> Quem, quem tirou de seis para baixo ou está tirando na vida vai ganhar a Nova Terra. Está é, tudo bem, a Nova Terra é linda, mas de qualquer forma esse encoramento é um encoramento porque é, muito, Mãe Terra fala que muitos têm dificuldade com a própria mãe física. Muitas pessoas não sentiram o amor da própria mãe, muitas pessoas não tiveram a mãe para cuidar, foram cuidadas de outras formas. Né? Muitas pessoas têm essa essa dor no coração. E Mãe Gaia, ela vem aqui se oferecendo como uma grande mãe, acolhendo vocês nesse sentido, porque quando nós não sentimos o amor de nossos pais por nós, nós não deixamos de amar os nossos pais, mas nós deixamos de amar as nós mesmos. Então, é, é muito importante que a gente acolha essas feridas, quando não temos uma relação positiva com os nossos pais, nós não prosperamos. Então, aqueles que sentem que não tem como ter esse acolhimento da mãe física, não tem como receber esse amor, esse apoio financeiro, essa esse acolhimento, esse abraço, a Mãe Terra se disponibiliza para abraçar todos os seus filhos. E o trabalho que a gente vai fazer hoje é um trabalho onde a Mãe Terra ela vai nos nutrir de tudo aquilo que nós precisamos. Então, ela vai eliminar, ela vai trabalhar nos campos energéticos onde estamos produzindo as nossas doenças, aliviando aquele espaço. E os seres elementais vão fazer toda a transmutação, toda a, a é, o, o, o, é, o alinhamento dessa energia individualmente, para que cada um receba exatamente a dose que precisa. Todos vão se sentir muito bem. É, talvez alguns algumas sensações um pouco assim, vibratórias assim, no corpo, mas tá tudo tranquilo, tá tudo na ordem. e Por enquanto, minha flor, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, se você quiser comentar uma experiência, porque Mãe Terra me fala que, de alguma forma, você pode é, é, compartilhar alguma coisa que você sentiu. E se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa, é verdade, é verdade. Essas últimas semanas, eu também tive uma conexão muito forte com a Mãe Terra. Eu, instantes antes de acontecer o que aconteceu aqui né, na Turquia, com os olhos abertos, acordada, eu vi a Terra tremendo. Eu vi aqui como se fosse... Né, uma tela de cinema aqui com os meus olhos abertos. E o meu marido, entretanto, ele estava conversando comigo, eu perguntei para ele, falei para ele, a terra vai tremer. Aí ele, como assim? Eu disse, eu estou vendo a terra chacoalhando. Aí ele, hum. aí passou, deixou. Passado um tempo, talvez um dia, alguma coisa assim, aí veio a notícia. E eu, meu Deus, e depois eu me conectei, e foi exatamente isso que você falou, Carla. Eu recebi também. É, isso só está acontecendo por causa das energias que estão muito densas da própria humanidade que está emanando, né? Sim. Então, Gaia está expurgando essas energias deste, com, com esses acontecimentos. Né? Então é como você disse, nós precisamos olhar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos para que isso cesse, né? para que isso possa entrar em uma harmonia, você, o que você falou teve tudo a ver com aquilo que eu estou experienciando no momento. Sim, Por consigo. isso que quando você falou que você sentiu de mãe gaia, que eu tenho alguma coisa para compartilhar, porque normalmente as minhas premonições que eu tenho é em projeção astral, né? Durante o sono. Mas essa me veio acordada, gente. Eu vi sim. a Terra aqui e ela fazendo assim. E eu, como assim, né? Eu vi. Sim. Então, olha, é importante sim que a gente comece a filtrar Filtrar, como a Carla também já falou, eu vou fixar mais uma vez. Filtre. filtre o que você está assistindo, filtre. Porque eu também estou sentindo isso, então eu estou muito é, fora das redes sociais, do Facebook, do Instagram. Por quê? Exatamente por isso, porque a gente vê coisas lá que não estão mais se afinizando com a gente. Então eu vou lá para ver algumas notificações é, minhas, né? responder algumas mensagens, mas eu acabo vendo aquilo que eu não quero ver. Então eu pensei, pronto. Eu agora vou responder e-mails, quando alguém, por favor, quiser entrar em contato, envie um e-mail, em todos os meus vídeos aqui tem o meu e-mail. Então, fiquem à vontade, tá, gente? Mas eu preciso fazer isso, porque Eu não quero compactuar com essa energia densa que está chegando, eu sinto uma energia entre, até mesmo, eu não... Não estou fazendo julgamentos, mas entre os trabalhadores da luz está havendo uma competição muito grande, né? Quem consegue atingir um número maior de seguidores, quem consegue atingir um número maior de visualizações, quem consegue ficar mais popular, né? E, e isso está causando um, uma certa, vamos, dizer, vamos ser sinceros, um certo mal-estar eu não quero compactuar com isso então por isso eu estou me afastando né, disso, vamos continuar o trabalho aqui, porque o trabalho aqui ele tem que continuar né? que eu sei que é benéfico para muita gente agora eu estou filtrando cada vez mais o, o, onde eu vou ver que eu preciso ver entendeu? Eu Sim. sempre fui muito fora de redes sociais, sempre. Exatamente por isso, para não, para uma proteção energética, né? Porque nem tudo que parece ser luz é da luz. Tomem cuidado, tem algumas palavras chaves que você capta que você sente, ela vem assim, ó, pela sua glândula pineal, como a Carla disse, comecem a sentir, nós precisamos sentir o que está que acontecendo, nós precisamos começar a sentir o nosso próximo, chega alguém para falar com você, não fica olhando que calça que ele está vestindo, a jaqueta, a cor das unhas, gente, pelo amor de Deus, não tire o foco, olhe para a alma da pessoa, para o espírito da pessoa e aí você vai entender se aquela pessoa está contribuindo para o seu crescimento espiritual ou ela está contando uma, uma ladainha que você está ali perdendo o seu tempo, seu tempo é precioso. É muito Exato. precioso o seu tempo. Hoje eu senti, Carla, que eu preciso fazer uma live falando do saia da sua área de conforto. Ou sair da área de conforto. E você veio aqui falando, né? Sobre Sim. a procrastinação né, do espírito que os espíritos gostam, daquele espírito guerreiro que é desafiador, gosta de desafios. Gente, a gente pode trabalhar, mas também podemos estudar, expandir a nossa consciência. E eu senti isso muito forte hoje, que eu preciso falar sobre isso. Mas eu pensei assim, nossa, mas já tem tanto vídeo no YouTube falando sobre expansão, é, sair da área de conforto, mas veio assim, olha, eles têm, têm mas cada um com o seu ponto de vista. E você precisa também colocar o seu ponto de vista... A respeito do sair da área de conforto, porque eu também tenho essa necessidade. Eu terminei um curso anteontem, segunda-feira, me parece, né? É, e o espírito já tá ali, ó. Então, qual que é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Eu falei: Ei, calma, calma, vamos com calma, eu preciso descansar. <risos> descansar pra quê? Aí não consegue descansar para quê? Já começa a buscar, sabe? É, é, é, eu tenho esse espírito muito desafiador. Eu gosto de buscar novos caminhos. É incrível. Passa, vamos supor, eu cresci nada, né? De religião nada, católica ou não sei o que que era. Depois foi 10 anos evangélica. Tive que transformar, porque já não dava mais. Depois fui espírita cristã, e o espírito pedia novas ações, novos recomeços. Me tornei espiritualista, porque achava bonito falar, eu sou espiritualista, e fui expandindo a consciência, né? E hoje, eu estou universalista, e eu pergunto para a espiritualidade, e agora, qual é o próximo passo, né? Qual é o próximo passo? Uma vez que a gente se que eu me tornei espiritualista, e agora? Né? Vou ficar aqui agora é, universalista, perdão. Vou ficar aqui agora esperando o universo fazer tudo por mim? Não. Eu acho que eu preciso buscar, né? Porque tentes bom ânimo, pois eu serei contigo. Não foi assim que disse Mestre Jesus? Sananda? Então. Está na hora de sair do nosso sofazinho de conforto e buscar novas experiências, novos sabores, novos cheiros. Quando você falou agora da Gaia, de Gaia, eu me lembrei que todas as vezes que eu saio para passear aqui com os meus amores, né? A gente encontra uma árvore e a gente, eu abraço a árvore. Aí vem meu filho também, abraça também, aí vem meu marido também, abraça. Por quê, hum. gente? Nós buscamos essa conexão com Gaia, né? E eu sinto que quando eu abraço Gaia é como um momento de gratidão. Eu estou aqui. Qual é o próximo passo? Né, Carlinha? É a árvore, não é só uma árvore. A árvore é uma consciência divina. Aqui quando eu é, perguntei as cartas, né? a primeira carta que pulou do meu baralho, eu nem tinha embaralhado ainda direito, não tinha cortado, não tinha nada, a carta pulou e a gente considera muito esses pulos e estava ah, é. perguntando, tava perguntando é, qual era a energia que ia nos envolver realmente, assim a as energia dos elementais de Mãe Gaia. e saiu o povo de pé o povo de pé, as árvores eles são seres que ao enraizar eles e ao erguer os seus galhos eles trazem a energia do divino para a terra então eles são canalizadores vamos enxergar os nossos irmãos eles são os indígenas um grupo chamam do povo de pé é, a gente tem eles são professores maravilhosos aliás toda a natureza ela tem tudo tudo que nós precisamos para evoluir crescer aprender. A Mãe Terra a gente tem em termos de reinos, em termos de consciência, em termos de auxílio, de ajuda. A gente só precisa enxergar a vida e respeitar a vida. Eu não vou me demorar muito para a gente fazer o trabalho, mas eu preciso pedir a cada um de vocês que entenda o que é o respeito à vida. É, hoje, basicamente, eu vou entrar num lugar só dos nossos produtos de é, limpeza estética que nós utilizamos na terra. 99% dos produtos são de origem animal. O batom que você passa tem um pedacinho de um boi ou de um animal para gordura. Assim, a maquiagem, o shampoo, a comida, tudo. É, isso não é respeito. Mãe Terra chora muito. Então, pessoas que gostam de comprar botas de couro, calçados de couro, acessórios de couro, Sim. nananã de couro, e pessoas que parem aos poucos de fazer esse processo, utilizem o que vocês têm nos seus guarda-roupas, mas não comprem mais, não estimulem mais essa violência, não estimulem mais essa forma de existir aonde não existe integridade entre todos os seres, porque consciência 5D, a integridade em todos os seres. Então, a forma de alimentação é outra, tudo é outro. Então, se vocês puderem, aos poucos, ir comprando produtos que sejam mais naturais, produtos que sejam feitos à base, feito a base da, de natureza, com todo carinho, com todo amor, é, pessoas que fazem isso de artesanato, sabonetes artesanais, chapuzes artesanais, ou pequenas empresas que já façam isso de uma forma onde elas eliminam a tortura animal, porque aí muita gente pode olhar para mim e perguntar não, mas a gente não tem estrutura para todo mundo do planeta usar o sabonete natural. Posso até concordar que nós não temos que as indústrias tomaram conta. Nós não vamos acabar com a indústria. Esse não é o projeto. Eu não sou uma alma rebelde, embora, embora seja um pouco renovadora. Mas quando você deixa de fazer e você entra no respeito com todo o ser, fica impregnado na sua alma. Novamente eu volto a não-temporalidade, não ao tempo, não a essa vida, só agora. Não importa se você comprar produtos naturais, a indústria que faz com o animal continua enriquecendo, continua, não importa, é não em seu nome. Então, assim, cada um de nós agora é responsável por aquilo que escolhe. A gente já sabe, as listas das empresas que usam o animal estão na internet, é só buscar. Não é para boicotar o produto de uma forma, vamos dizer assim, é, de pensamento político, mas de uma. Respeito, né, cara? Um amor, amor e respeito hum. a toda a vida. Então, assim, ah, Carla, você faz tudo isso que você manda? Estou no processo. Cada vez mais buscando fazer, um, um, comprar produtos que sejam de linhas, eu estou no processo. Também toda da mesma forma como vocês, à mercê das indústrias. Porque desde a, desde a Revolução Industrial, o que a gente tem é a destruição da terra, a destruição dos animais, a destruição de tudo. Então, assim, a gente precisa rever isso, nossas indústrias precisam começar a produzir coisas de uma forma diferente, de uma forma íntegra. Mas se cada um de nós, aos poucos, pela nossa própria evolução pessoal, nós começamos a respeitar toda a vida, enxergando o divino, o mesmo divino, a mesma a mesma centelha divina que nos anima, anima um bichinho, por mais horroroso que ele seja, ele anima o morcego, ele anima o urubu, ele anima o escorpião, ele anima a cobra, ele anima tudo, não é só o beija-flor. Então, assim, toda a vida é animada pela centelha divina, é a centelha divina se desenvolvendo e se expressando naquela forma. Então, assim, é muito importante que a gente que queira crescer, que a gente que queira evoluir, a gente que queira ser respeitado pela natureza. Ah, será que a natureza vai respeitar ou quando vier um enchente grande vai levar tudo que eu tenho? Depende. Como é que você trata a natureza? Você também destrói tudo que ela tem? Você também passa por cima de todas as coisas? Como é que você trata? Então, assim, não estamos ainda no tempo do ceifador da natureza. Ele vai se estender mais um pouquinho. Com certeza ele vem, porque o que a gente destruiu, infelizmente, não há tempo é, para que a gente reconstrua de outra forma. Então, a gente vai passar pelas consequências daquilo que nós fizemos. Mas, se cada um de nós se responsabiliza a partir do agora, ter esse respeito e olhar toda a vida com respeito, toda a vida, toda. A vida do mineral, a vida do vegetal, a vida do animal, a vida do homem, a vida invisível que a gente não enxerga, honrar toda a vida. É o nosso pai divino, nossa mãe divina, representada em todas essas centelhas, em todas essas formas. Apesar da fonte criadora de toda a vida não ter forma, ela está representada em todas as formas que nós vemos. Então, vamos ter esse olhar divino sobre todos os irmãos. Eu sou uma deusa, meu irmão também é, minha irmã, a plantinha, é uma deusa em desenvolvimento. Então, esse olhar puro, bonito, de, de infantil, de criança, com beleza. Olha como a criança fica na frente de um bosque, de uma flor, às vezes de uma pedra, de uma nuvem, ela consegue ver tantas coisas numa nuvem, tantas formas, é tudo, tudo é tão mágico, tudo é tão lindo. Então, vamos tentar voltar a esse espaço lúdico, né? esse espaço mais puro, é, observando e respeitando e honrando toda a vida. Gratidão, Carla, gratidão, minha flor. Muita gratidão. Bom, estamos... Temos pergunta... né? Oi? Temos perguntas? Alguém. Eu vou dar uma olhada aqui, Flor. Recebemos um montão de mensagens. Gente, eu não, colo não coloco, porque para não tirar o foco, tá bem? Então, eu deixo sempre para o final para a gente ver aqui se temos algumas perguntas para poder colocar. Vamos lá, então. Onde foi que eu parei? Parei por aqui, assim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Car... Temos muitas mensagens de muito carinho, de muito amor. Tá tudo aqui muito lindo, muito lindo. Mais algumas perguntas, não tem, temos colocações, pessoas que concordam. É, muita gratidão aqui. Tem gente aqui que está com muito, muito... Gente, que coisa linda! Olha o Renato falando, não, a... A fala da Carla ativou minhas mãos. <risos> Teve aqui também aqui, com o chakra do cardíaco que estava muito quente. Hoje pela manhã fiz uma meditação linda. Deixa eu ver aqui. Fiz uma meditação tão linda em conexão com o Gaia que chorei muito. Foi lindo. Gente, aqui no canal também tem uma mensagem de Gaia. Carla... Eu acho que a mensagem mais linda, uma das que nós temos aqui no canal mais linda de Mãe Gaia, é uma onde tem Gaia, uma mulher grávida, redonda, né, que tem um mundo é na barriga, ela é verde, com os cabelos assim ao alto, assim, bem assim, ó, toda bruxona, sabe? Bem linda. A mensagem é emocionante. Eu... Aconselho a vocês assistirem também, a ouvirem essa mensagem. Você não precisa sentar lá para ouvir, gente. Você pode pôr o seu fone do ouvido e fazer a sua caminhada, ou ir passar a sua roupa, ou né, fazer alguma coisa que você não precisa estar 100% ali consciente, tá bem? Então vamos lá, ver se tem aqui alguma mensagem, porque nós já passamos já de uma hora e 16, perdi muita coisa, não, minha flor perdeu, perdeu. Volta, depois, <risos> perdeu, volta depois e assiste novamente, que a live vai ficar guardada, tá, assiste, o nosso querido Edilson, gratidão Edilson pelo seu retorno aqui no canal, olha gente, que eu sinto falta das pessoas, o Edilson é um que senti falta dele Boa noite, Gleide e Carla Gratidão, Gleide, por trazer a Carla Que nos transmite sempre em suas palavras Muita paz, amor, harmonia, luz E coloca em conexão com a essência Com a consciência expandida Namastê, namastê, meu querido Gratidão Bom, temos aqui muitas mensagens de carinho Cara. Eu vou ler elas com calma, eu vou ler todas elas com calma, eu sempre leio, eu busco responder a todos. Please. Hoje eu quero dar um presente especial a, a, a. Vou escolher três pessoas que são membros do seu canal, que te apoiam há muito tempo, aqueles uhum. membros raiz, sabe? Aquelas pessoas que formam, porque a palavra raiz está muito forte. Eu geralmente dou para pessoas novas que entram, que se tornam membros, é, mas é, três pessoas que começaram aqui junto com você, que te deram todo o apoio, que te deram todo o um amparo para isso, que você sinta que precisa ou que te peça. A gente vai fazer atendimento da mesa radiônica. Eu vou marcar ali a partir de... Quando o ano, o ano astrológico começar ali, em março, começar o atendimento das mesas. Sim. Que lindo, que lindo. Você oferecer para a Jair. Ótimo. Ei, gratidão, Carla, gratidão. Como é que eu faço? Eu te falo depois, os membros que sim. tem, você sente no coração? Pode ser? Sim, sim. aqueles que estão precisando mais da energia da mesa, sim. E eu gostaria, eu gostaria de é, encerrar esse momento com essa conexão com os seres, fazendo todo o trabalho que nós precisamos fazer. Então, vou pedir a todos, quem tiver a sua aguinha aí do lado, beba um pouquinho da água, deixa um pouquinho da água para o final, porque é importante, depois do trabalho, ancorar a energia com a água. A minha está aqui, gente. Colocar ela aqui, bem pertinho aqui do meu computador, para ela energizar. Eu tenho essa metista linda ao lado dela, linda, linda maravilhosa, junto com o meu coração também de selenita. Vai ficar tudo aqui. Também sou maior bruxona, viu, gente? É, com certeza, minha flor. Você é uma deusa muito linda, eu já lhe disse isso pessoalmente. É, eu vou pedir a todos que queiram participar desse processo, que unam as suas mãos, como eu já expliquei outras vezes, a neurociência já chegou à conclusão de que quando nós unimos as nossas mãos, é ativado um ponto no nosso cérebro que eles apelidaram do ponto de Deus. E isso faz toda a diferença quando a gente quer se conectar com a divina presença, com o universo. Peço a todos que façam uma respiração bem profunda, bem calma. Vamos fazer três respirações bem profundas e calmas. Alinhando o nosso coração com o coração da Mãe Terra. Sentindo a pulsação da Mãe Terra dentro de nós. Eu vou abrir o nosso trabalho. Em nome da divina e amada presença de Deus em mim, eu sou. Pelo poder da Chama Trina que vive em meu coração, eu sou invocando a presença dos nossos irmãos de Aruanda, nossos irmãos pretos e pretas velhas. Salve, salve a presença de todos os vovós e de todos os vovôs na nossa mesa. Limpando, equilibrando, abençoando. Invocamos a presença dos nossos irmãos caboclo, também com suas lanças, com suas ervas, com seus charutos, se vocês sentirem algum cheiro de fumaça e de charuto, é o cheiro dos nossos irmãos, que vem limpando, vem defumando, defumando defumando. Nossos queridos irmãos, pedimos a presença também, o trabalho dos nossos queridos e amados irmãos elementais, senhoras do fogo, da terra, da água, do ar e do amor, para que façam todo o reequilíbrio energético em cada ser limpando e purificando, limpando e purificando para que nós façamos a nossa conexão com a Mãe Terra. Agradecemos a presença de todos os seres que estão colaborando, nos limpando, nos purificando, nos banhando, nos dando paz de amor e de luz. Agora a Mãe Terra nos convida a permanecer de olhos fechados e imaginar que de nossos pés saem raízes profundas que vão penetrando o seu chão, sem nenhuma dificuldade, não importa se a gente mora em apartamento, em prédio, se a gente está bem grande, a gente se imagina em pé ou sentada, confortavelmente, em algum lugar da natureza, a gente se transporta para esse espaço e a gente vai deixando deixando que as nossas raízes, Vão se aprofundando na Mãe Terra. E as nossas raízes elas vão buscando um lugar muito confortável, encontram um espaço de terra fofa, onde eles conseguem se espalhar, crescer para os lados, se fixar. Nessa terra fofa, corre um pouco de água e essa água vai ajudando a fortalecer as raízes, vai ajudando a que as raízes cresçam, se aprofundem cada vez mais, até que nós formamos raízes profundas. E agora a gente, com todo amor, com toda humildade, com todo coração, a gente conecta com a energia da Mãe Terra, que é uma essência linda de luz, é uma linda deusa. E pedimos à Mãe Terra que nos acolha, que nos acolha em seu amor, que nos nutra de tudo aquilo que a gente necessita em termos de saúde e em termos financeiros. Os nossos irmãos elementais vão trabalhar para que todas as nossas necessidades sejam supridas e cumpridas. Então, nós imaginamos essa seiva linda que vem do centro da Mãe Terra, subindo sobre essas raízes, subindo e subindo, e, essas, e essa, essa luz pode ser uma forma de luz com todos os nutrientes que nós precisamos, eles vão subindo e chegando aos nossos pés, e subindo lentamente por todo o nosso corpo, eles vão limpando o nosso chakra básico, tirando todo o medo, nos revitalizando, trazendo coragem, ativando o chakra, ativando o chakra vermelho, ativando, ativando, ativando o chambala, ativando. Essa energia vai subindo, ela chega no nosso quadril, ela atinge o nosso baço, ela trabalha na nossa alegria da vida, ela trabalha na nossa comemoração, na nossa celebração, trazendo para os nossos corpos, ativando esse potencial de alegria que nós somos. A energia sobe e ela chega no nosso chakra solar, uma linda, um lindo sol se apresenta, e esse sol ele vai queimando todas as formas de pensamentos, todas as nossas energias negativas, as nossas mágoas, as nossas expectativas, as nossas ansiedades. Elas vão sendo todas iluminadas, trazendo calma e tranquilidade para o nosso corpo. E essa energia vai subindo, ela chega no nosso coração. E nós entregamos a fonte criadora de toda a vida, a nossa mãe divina, mãe Maria, e a nossa mãe Terra. Nós entregamos todas as nossas dores, todos os nossos medos, abrindo nossos corações, virando as chaves, aonde a gente tinha preconceito, não tem mais, aonde a gente tinha medo de um irmão, a gente não tem mais, aonde a gente tinha aquelas formas, pensamentos, todas agregados no nosso peito, de tanta dor, de tanto sofrimento, que nós trazemos de tantas vidas, tudo isso é entregue aos elementais. Nesse momento, estamos liberando todas as energias negativas, estamos liberando as nossas dores, e abrindo nosso coração para o amor, podemos imaginar uma porta se abrindo no nosso coração e a gente trilhando esse caminho de volta para casa. Não tenham medo, amores, de voltar para casa. Não tenham medo de voltar para essa linda essência divina de amor e luz que nós somos. Nós levantamos essa energia, chegamos na garganta e assim honramos cada palavra. Nos preocupamos naquilo que falamos, naquilo que dizemos aos outros nessa força da garganta de determinar a nossa vida, de cocriar junto com o divino, trazendo essa vontade divina para a terra, a vontade da nossa essência seja manifestada. Nós subimos e nós limpamos a nossa terceira visão, nós pedimos aos nossos irmãos caboclos, OK que caboclos, cruzou okay, que acabou que nesse momento nos cerquem e ajudem a limpar toda forma de pensamento, todo tipo de negatividade, todo tipo de padrão mental, todos os hologramas. Que sejam todos retirados, que sejam todos limpos e fiquemos com a nossa mente em paz. E assim subimos essa energia e nós chegamos na flor de lótus no topo da nossa cabeça. E sentimos esse banho de luz, esse fluxo de luz ao redor do nosso corpo, nossa energia agora está fluindo como uma fonte de água fluindo, fluindo, limpando todos os nossos campos. Assim, aceitamos a realidade divina que nós somos. Aceitamos essa coragem, essa força interior da fonte criadora de toda a vida, pulsando dentro dos nossos corpos, nos inspirando, nos dando coragem, nos dando consciência, nos devolvendo a essa sensação de amor e luz que a nossa essência é e vida, que nós somos. E assim é. Assim agradecemos a todos os seres, todos os poderes de amor, de amor e luz que colaboraram conosco nessa cura. E assim fica escrito no livro da vida. Agradecemos a cada um, que assim seja, assim é, está feito. E assim é. Gratidão, amor e luz. Gratidão, amada. Nossa, que momento bom. Mas quando eu é, vontade de te abrir o olho. Eu senti a energia fluindo, assim, ela fluindo, ela, ela trazendo em vários corpos. Muitas pessoas aceitaram, muitas pessoas se renovaram nessa luz divina. E eu te agradeço, minha irmãzinha. Eu tanto amo pela oportunidade de estar aqui, compartilhando com todos vocês essa energia divina que todos vocês podem tê-las é, sozinhas. É só pensar, é só respirar, é só conectar. Vocês não precisam de mim, é, mas estou aqui para facilitar para aqueles que ainda acham que não conseguem fazer sozinhos. Então, é, peçam o nosso auxílio, é, utilizem das... das mesas radiônicas da nossa irmã Gleide, que são mesas muito especiais, muito lindas, muito aprimoramento, confiem na cura, confiem no eu documento, confiem, mostrem. Eu preciso mostrar, porque ela é mesmo linda, a gente foi canalizada pela Thais Thaís Gonçalves, ah, Tem todas as nossa, aqui. Vida. É linda, Uau. linda. Gente. Tem... Olha, gente, tem feito um trabalho também magnífico. E a Carla também, tá, gente? A Carla também faz um trabalho maravilhoso com as runas e com as ativações também. Porque eu já passei por ela e foi lindo. Cada pessoa que entra na sua vida, que passa pela sua vida, ela vem com uma chave que te abre um portal, né? Sim. E Sim. esse portal te conecta com a, exatamente com aquilo que você precisa no momento para a sua evolução espiritual, pode ter Sim. a certeza. Então, se é você verdade. sentir no seu coração, entre em contato, em contato com a Carla. Os links dela, gente, estão todos aqui abaixo, já na descrição dessa live. É só você clicar sempre no mais, tá? Tem, tá escrito, porque agora a gente tem que ler, e aí vem mais, aí você clica no mais, e aí vem tudo, tá, meus amores? cala minha flor, gratidão. Olha, eu senti aqui hoje, quando eu for ao Brasil, eu quero te fazer uma visita. Eu preciso te dar um abraço. Viu, minha flor? Eu preciso tomar aquele chá gostoso contigo. Faremos. Sentar na terra, esteja molhada, melhor ainda. Sabe, tomar aquele chazinho junto, minha irmãzana, eu vou chorar. É, numa fogueira linda, né? Vamos fazer isso, amor. Vamos cocriar, vamos sonhar acordadas, visualizar esses momentos. Façam isso com suas vidas, cocri e, e sigam adiante. Vai ficar tudo bem, o jogo é lindo. Nessa experiência que a gente está passando, ela é só uma experiência vamos ter um pouco de leveza na experiência, ao mesmo tempo de seriedade nela, porque é um processo muito importante. Mas, só para fechar aqui, eu puxei o baralho de Oxo para ele me falar o que é que ele trazia né de energia, e foi lindo, ele trouxe o sucesso, ele trouxe a comemoração, a celebração, ele trouxe o pedindo da simplicidade da vida, ele trouxe o florescer, essa aqui é uma plantinha que ela nasce no meio do deserto. Com tudo, tudo é inóspito, tudo parece que que é impróprio para ela nascer e do nada ela foi. Então, sejamos essas flores do deserto. Sejamos essa essa confiança, essa ferramenta divina para que auxiliemos nossos irmãos no caminho da evolução e o nosso próprio processo também, né amor? Estamos todos Com evoluindo. Certeza. Com eu... certeza, gente. E mais uma vez, vamos filtrar aquilo que nós estamos vendo. Sinta nas frequências, tá? Porque quando, como eu disse, nem tudo que é luz é luz. É. Então, vamos lá. Bom, como eu sempre digo, gratidão por você existir e ser quem você é.